Esse aqui é o site picbets é um site que em, em que você ganha pontos e pode trocar por prêmios se encontra outros sites desse tipo aqui nesse vídeo oito sites gratuitos onde você pode ganhar prêmios e dinheiro e um deles é a picbets você faz apostas aqui em, em esportes ganha pontos e depois pode trocar por prêmios né vamos dar uma olhada aqui nos prêmios que eles oferecem Aqui tem alguns prêmios, o que mais me interessa aqui é este aqui, Paypal, 25 dólares Paypal. Para isso você tem que ganhar aí 1 milhão e 500 pontos. Eles chamam aqui de PBC, né? Picks e Bets, Coins. E a maneira que você faz para ganhar os pontos aqui, apostando. Tem vários esportes aqui onde você pode apostar. Conforme você for ganhando, vai acumulando pontos aí, né? A maneira de se apostar é muito simples, você escolhe o um jogo qualquer. Clica no jogo ou aqui em enrugar. Daí quando você for jogar vai ver aqui algumas odds ou cotações, que é o valor pago, caso você vença a aposta. né Vou clicar aqui no jogo qualquer, por exemplo, apostar no Lanús contra o Grêmio. Você vê que, que ele está pagando aqui 125. Em alguns casos você vai ver um sinal de negativo. Por exemplo, pagando menos 127. No caso está pagando 127, então se, por exemplo, se eu apostar 100 aqui, eu ganharia, é, ganharia 127. Vou pegar um outro exemplo aqui, onde esteja um sinal negativo, só para você ver quanto é que vale essas cotações aqui. Aqui, ó, por exemplo, tem um valor negativo de menos 144. Então se eu apostasse aqui 100, eu ganharia 69. Então isso aqui é como se fosse uma cotação de 1.69. Caso você não saiba a cotação do de quanto ele está pagando, basta você colocar aqui igual coloquei 100. Você vai saber. Tem também aqui uma calculadora para você é, converter essa odds, que ela está em odds americana, para odds europeia. E aqui você pode fazer a conversão, por exemplo, lá está menos 144. Você vai ver que as odds europeia vai dar 1.69. Então é muito simples fazer essa é esse cálculo, ou simplesmente você faz como eu fiz aqui, coloco o valor de 100 e você vai ver, será a odds de 1.69 no caso aqui. né Vou pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, 277, apostando 100 a odds vai dar é exatamente 277, porque aqui o valor é positivo. Então para ganhar pontos aqui é só fazendo suas apostas e ganhar. E tem outras maneiras também aqui, você encontra aqui, ganhar PB Coins. Tem várias maneiras de você ganhar aqui, inclusive uma delas é se cadastrando em algumas casas sugeridas por eles aqui. E as outras é respondendo o questionário, onde você ganha alguns pontos aqui e pode trocar por prêmio, né? Depois quando você acumular o mínimo. Então tem algumas aqui, algumas perguntas. Por exemplo, esse aqui paga 45 mil pontos. Apenas os gratuitos eu estou mostrando aqui. 4.900 pontos, 26 mil, então por aí vai. Todos os outros, esses três últimos aqui, são... São desse tipo aqui de, de questionário onde você responde e ganha pontos. Outra maneira também de você ganhar pontos aqui é simplesmente entrando na conta todo dia. Se você entra no primeiro dia você ganha 100, no segundo 200, terceiro 300, no quarto 400 e no quinto 500. E depois se você continua entrando todo dia ganha 500 todos os dias. Se você faltar algum dia... Quando você voltar a entrar na conta, volta a ganhar 100 de novo. Você também pode ganhar pontos indicando o site. Você vem aqui no seu nome de usuário, vai abrir o seu perfil. Você vem aqui abaixo e pega o seu link de convite. As pessoas entrando aqui através desse link. Como diz aqui, você ganhará 5 mil pontos por cada convidado. Além disso, 20% das ofertas que eles completem. E a melhor maneira de ganhar pontos realmente é fazendo as apostas aí. Apostando o máximo. Já que é gratuito mesmo. E caso perca os pontos não terá problema nenhum. Mas enfim, é assim que você faz para ganhar os pontos aí na PicBets e depois trocar por dinheiro. Quando eu trocar eu faço um novo vídeo e mostro aí se realmente eles pagam.